Olá, amigos! Muito bom dia a todos! Está entrando no ar mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta segunda-feira, dia 7 de março de 2022, o nosso destaque vai para a abertura da Expo Direto Cotrijal, que começa hoje. Tem ainda, é claro, a previsão do tempo, as cotações de mercado e muito mais. O AgroLink News tem a força de Nissan Frontier,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 Passando em agrolink.com.br, você vai saber que as mulheres já respondem por e meio do espaço agrícola existente no Brasil. A alta escolaridade é o perfil das mulheres do agro. No Mato Grosso, o estado concluiu a semeadura do algodão. O produtor do estado conseguiu semear mais de 75% das áreas previstas dentro da janela ideal. No Paraná, o estado entrou em alerta para as pragas na pastagem. A escassez de inseticidas está dificultando o controle de lagartas em propriedades paranaenses. E o conflito entre a Rússia e a Ucrânia está impactando a cadeia mundial do trigo. Segundo a Abitrigo, Brasil não terá problemas de abastecimento do cereal em curto prazo. Estas e outras reportagens você pode conferir na íntegra em agrolink.com.br. E como ocorre tradicionalmente, o Agrolink está presente na Expo Direto Cotrijal em toque no Norte Gaúcho, acompanhando em loco e realizando uma cobertura especialíssima de uma das maiores feiras do agro internacional focada especificamente em tecnologia, novidades no campo e, claro, bons negócios. Em 2022, o AgroLink está de casa nova em um stand moderno e arrojado o nosso espaço conta com uma sala de atendimento, estúdio de gravação e espaço de convivência para colaboradores, parceiros e, claro, para todos vocês, ouvintes e visitantes da Expo Direto. Então, não deixe de nos visitar e não me toque para ficar por dentro de todas as notícias do agronegócio. Nosso stand, anote aí, está no setor da imprensa na Avenida B, Rua 8. A Expo Direto Cotrijal começa agora nesta segunda-feira e ocorre durante a semana até o dia 11 de março no Norte Gaúcho. E é claro, já que nós estamos falando da Expo Direto Cotrijal, o nosso contato agora é com o presidente da feira, Neymânica, que vai nos contar as expectativas para o evento neste ano. Inicialmente, presidente, muito obrigado por essa entrevista Qual a expectativa para esta edição da Expo Direto em termos de público e também negócios. A Expo Direto Presencial, uma feira internacional, ela tem um aspecto muito positivo para o produtor e muito mais também para os expositores, porque na feira o expositor pode mostrar suas tecnologias, suas inovações e delas fazer grandes negócios e também perspectivas futuras de bons negócios. Portanto nós convidamos que o público venha à Expo Direto, se faça presente, que terão muitas oportunidades. Agora, presidente, este é um ano de retomada presencial das feiras. Como o senhor avalia o impacto dos anos sem os eventos presenciais para o agronegócio? A nossa Expo Direto Cotrijal inicia na segunda-feira, dia 7, e se encerra no dia 11 de março a nossa expectativa de público é muito grande, tendo em vista que está represado há mais de dois anos. E também com relação a os negócios, temos a certeza que pela tecnologia e inovação, novos produtos serão feitos na Expo Direto grandes negócios. Teremos grandes oportunidades, o produtor poderá vir para buscar o conhecimento, a informação, e dentro destas condições, fazer junto às suas instituições ou com recurso próprio, grandes aquisições, mesmo num ano muito difícil. Sim. Presidente, qual é a diferença para os produtores e as empresas de ter um evento presencial? A retomada das feiras presencial é de extrema importância, porque dentro de dois anos não se realizou exposições e muitas inovações e tecnologias foram sendo realizadas, incrementadas... E nesta oportunidade os produtores terão sim a grande oportunidade de em loco ver tudo o que de mais moderno em tecnologia no mundo existe dentro do agronegócio. Portanto, convidamos todos que se façam presentes. E agora falando sobre as consequências da guerra, presidente Neymannica, uh, este conflito no leste europeu também será um dos temas aqui abordados na Expo Direto? Com relação à guerra na Ucrânia e a Rússia, é, com certeza é preocupante, trarão impactos muito é, importantes, principalmente na elevação de custo, porque muitas matérias-primas vêm desse país, onde com certeza haverá um acréscimo nos preços desses produtos. Portanto, temos que estar torcendo para que isso seja equacionado o mais rápido possível, amenizando o custo de produção a nossa atividade, que é produzir alimentos. Esse então é o presidente da Expo Direto Cotrijal, Neymânica, e ainda falando sobre a feira no Norte de Gaúcho, a retomada presencial do evento já movimenta o setor de genética bovina. A ABS, empresa líder do setor genética, será uma das expositoras do evento e vai apresentar uma de suas novidades na área. O foco da empresa será a cadeia leiteira. As tecnologias apresentadas vão aumentar e também permitir uma maior fertilidade com uma só dose de sêmen. Lembrando que no portal AgroLink você tem a cobertura completa da Expo Direto e também todos os detalhes da feira que está ocorrendo em Não Me Toque. Vamos saber agora como fica a previsão do tempo. Nova semana começando. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá Lucas, muito bom dia, bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Começamos a semana com uma boa perspectiva de chuvas lá na região sul. As projeções do centro norte-americano e canadense indicam um cenário bastante otimista, com localidades onde os volumes podem superar os 100 milímetros. Por outro lado, a projeção do centro alemão é um pouco mais contida em relação a esses volumes. Bom, e quem vai provocar essas chuvas é a presença de uma frente fria que se formou neste último final de semana. Então nesta segunda-feira podemos ter chuvas expressivas no sul do Rio Grande do Sul e avançando até para a parcela central do estado. Em contrapartida, uma área de alta pressão vai diminuir e até mesmo impedir a formação de nuvens carregadas sobre grande parte do sudeste, metade sul da Bahia e também nos estados do Mato Grosso do Sul e Paraná. Eventualmente, por conta do forte calor, pode ter a formação daquelas pancadas de verão. Agora, Lucas, sobre o extremo norte do nordeste, áreas produtoras do Mato Piba, metade norte do centro-oeste e também em todos os estados da região norte, vamos ter chuvas. E essas instabilidades podem ser localmente fortes e resultar em acumulados significativos ao longo do dia. Podemos ter chuvas gerando 40 milímetros no norte do Piauí e norte do Mato Grosso. Essas chuvas vêm atrapalhando o ritmo da colheita em algumas localidades, além de causar problemas pontuais por conta do excesso de umidade. Por outro lado, uma região que merece atenção em relação à falta de chuvas é o sul do Mato Grosso do Sul, e nesta segunda-feira, continua seco por lá. Bom, Lucas, por hoje é isso, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o agro e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigado pelas informações e agora a gente vai até Santa Catarina. É que o Estado é um dos principais produtores de suínos e aves do Brasil e está investindo forte na produção de cereais de inverno para servirem como ração. No final de semana passada, a Secretaria de Agricultura de Santa Catarina anunciou um investimento de 10 milhões de reais para incentivar o plantio do trigo, triticale, aveia e também centeio. Com isso, são esperados mais de 20 mil hectares, destinados a essas culturas que serão utilizadas na fabricação de ração e na produção de silagem. O secretário da Agricultura Catarinense, Altair Silva, comentou esta aposta do Estado nos cereais de inverno. E esse ano nós estamos fazendo o maior investimento da história no programa Troca Troca. São 105 milhões de reais que estão sendo investidos para subsidiar e para estimular os produtores ao plantio de milho, ao uso de calcário, aos kits apicultura, aos kits solo saudável e principalmente agora, os kits forrageiro e os cereais de inverno. Nós precisamos estimular a nossa cadeia produtiva a produzir não somente silagem no verão, mas produzir silagem no inverno, para dar mais estabilidade à cadeia produtiva do leite. E também não ...depender toda a nossa produção para fazer a ração depender apenas do milho e sim fazer silage com cereais de inverno. Por isso nós dobramos o investimento para esse ano no programa Cereais de Inverno, subsidiando praticamente 50% do valor da semente... ...para que os produtores possam inovar, produzir silage no inverno e produzir trigo, triticale, cevada para a fabricação de ração. Com o cultivo de cereais de inverno em Santa Catarina, o estado espera reduzir a dependência do milho na suinocultura e também na avicultura. Para este ano, as estimativas já apontam que os catarinenses vão precisar importar cerca de 6 milhões de toneladas do grão. Já que estamos falando sobre commodities, vamos saber como abre a soja. Nova semana começando e a saca de 60 quilos está sendo vendida a R$ 206,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 186,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 180,00 em Rio Verde Goiás, em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 170,00 este é o um indicador da soja. Com estas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima segunda-feira a todos, uma excelente semana. E fique ligado conosco para acompanhar todas as notícias da Expo Direto. Amanhã nós estamos de volta. Até lá.